Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com a temática que o pessoal adora e boa parte dos caras que mexe com Excel odeia, inclusive eu, que é a questão de mesclagem de células. Então eu vou mostrar pra vocês algumas alternativas para que você não cometa esta grande cagada que é mesclar as células. Beleza, Ju? Não tem recado porra nenhuma, então toca aí a vinheta pra que a gente comece e finalize o terceiro vídeo que estamos gravando hoje. Já estou ficando rouco cansado. Vai lá! E antes de começar o vídeo de hoje, eu vou mandar um grande beijo, um abraço para o nosso querido Derlidio da comunidade de Excel. Que nome meio exótico, mas nós estamos aí. Ele sabe da minha versão e de muitos outros em relação aí à questão de mesclagem de células. O Derlidio, ele tem um canal no YouTube que se chama Expoente Zero, que ele trata aí sobre diversas coisas de informática, segurança digital, etc. Né? E ele é um cara que gosta de fazer músicas digitais, como ele colocou, quando nas horas vagas. Então ele fez uma ali a gente, né? Vai dar pau, aonde eu trabalho, né? Um pequeno remix que eu falo do vai dar pau falando das células mescladas. Então depois, se você tiver curiosidade, eu não vou entrar aqui porque o som não sai no Tricaster. E aí, então, o link vai ficar disponível, mas um beijão pra você, meu caro Derlidio, e obrigado pela lembrança e pela homenagem e também não deixa de se inscrever no canal dele aí. Beleza, Ju? Então tá bom. Corta para porra da tela lá, o Felpudo. Bom, corta aí eu que corto, pera aí. É eu que entro. Bom, vamos lá, Ju. Eu não vou ficar aqui discutindo todos os grandes problemas da questão da mesclagem de células, né? Porque, de certa forma, eu já faço isso ao longo dos diversos vídeos que nós, é, a gente vem publicando no canal do Botão do Excel nos últimos dois anos, beleza? Por que, que a gente não gosta de mesclar células? Porque ele é, uma, ele é um negócio que atrapalha, principalmente, a estruturação da base de dados. Não é que eu sou um cara jihadista, falando assim, nossa, quem mescla a célula tem que cair o dedo fora. Não, você pode até mesclar a célula uma hora ou outra, quando isso você for fazer aí um dashboard, alguma coisa assim. Mas na base de dados, quando você faz uma mesclagem de células, é você tá arrebentando a estrutura da sua planilha. Inclusive, eu escrevi um artigo algum tempo atrás, comparando que a questão do mesclar células, ele é o câncer do Excel. Olha como eu fui gentil e pouco polêmico. E justamente é, né? Porque quando você mescla, você está arrebentando as outras células. É mais ou menos igual o câncer. Então você invade e é, prejudica toda a estrutura, né? A linha de raciocínio que tá por trás. Aqui vão dois pequenos exemplos. Este vídeo ele não é novidade, né? Se você procurar no vídeo dos outros caras que trabalham com Excel no YouTube, vai ter para todo mundo. Ninja do Excel, vai ter, vai ter lá do, do Luiz Serra, do, do, do Minhas Planilhas, ou mais que Planilhas, agora não lembro dele, do Gerson. É tudo parecido, mas é tudo gente boa. Vamos lá. Por que, que não é bom mesclar, Ju? Imagina que você vai fazer uma fórmula de somatória. Então eu peguei aqui um exemplo extremamente comum, do Imagina que eu sou dono de um supermercado e tenho ali um açougue, um bomboniere, um hortifruti. Eu quero somar o quanto que eu vendi de produtos ali. Se você vir aqui, ó, igual, soma. E agora, ô criatura, você que comete este erro. Não é o erro de mesclar, não. É o outro erro que eu sempre bato. O cara aqui vai vir fazer uma soma, geralmente o que muitas pessoas fazem, Ju. Em vez de ela vir aqui e somar apenas o intervalo que ela quer aplicar efetivamente essa função, ela vem e faz a cagada, diga-se de passagem, a cagada de selecionar a coluna inteira. E se ela está com uma célula mesclada ali, o que, que vai acontecer? Você não consegue pegar simplesmente a coluna que você vai montar. É lógico que dá para você fazer uma gambiarra, né? Vim aqui colocar a coluna C e pegar apenas a coluna C. Mas nenhuma das duas coisas é indicado. Nenhuma das três, né? Primeiro, não seleciona a coluna inteira, porque tudo que você está aplicando você está aplicando até o fim da planilha. Então depois a sua planilha fica com 49 MB, você não sabe por quê. É porque você está pegando tudo até o milhão e não sei quanto linha. Ponto número um, não seleciona a coluna inteira. Segunda, não faça essa gambiarra. Puta negócio porco, né, meu? Faz o negócio de acordo. Terceiro, não mescla células. Então essa é uma das, uma das limitações quando você apresenta a mesclagem de células. Só que ela não é a mais importante. Ela não é a mais desgraçada, porque até aí ela só vai estar tá te dando um trabalho de selecionar e vai estar aumentando o, o tamanho da sua pesquisa. O problema é que a mesclagem de células ela pode atrapalhar a confiabilidade do seu raciocínio, dos seus cálculos. Por quê? Imagine que aqui ó, eu vou pegar o açougue, açougue e vou colocar aqui. E eu venho aqui simples e bonito e vou fazer uma, uma fórmula que faz um conte Cs, ou uma soma Cs, ou uma média ces. Você quer fazer uma determinada operação matemática condicionada a um argumento. Tem no canal esse vídeo, procura aí em algum lugar. Então eu vou fazer aqui, ó, soma ces, Ju, beleza? Primeiro argumento que nós estamos pedindo é ler o intervalo de soma. Então eu não vou vir e selecionar, evidentemente, a coluna. Eu vou pegar apenas o intervalo é, em que eu quero aplicar a soma. Então tá aí, ó, ele vai de... C4 até C20. Pega o intervalo ao respectivo de A4 até A20, né? Eu não vou entrar em detalhe o porquê, isso aí tá na aula de soma C, E vou somar só quando tiver açougue, beleza, Ju? Então anota um valor na sua pranchetinha, Bela. Se eu fizer desta maneira correta, como está, tá vendo ali, ó? Listadinho açougue, produto, os valores, quanto que tá dando a somatória? Cinco, 5.168, beleza? Então tá bom, esse é o jeito correto, criatura. Aí você fala assim, ah... Mas tá repetindo muito ali açougue, hortifruti e bombonieri, né? Se eu mesclar, vai ficar mais bonito. Então eu vou mesclar para ficar melhor. Beleza, vamos lá. Então o que, que você vem aqui, ó, Ju? Você seleciona onde está tudo igual, página inicial, aí você até posiciona o mouse em cima do mesclar. Vai estar tá escrito o quê? Combine e centralize o conteúdo das suas células em uma célula maior. Este é um jeito excelente ao cacete de criar um rótulo que se propague por várias colunas. Excelente o cambal, Microsoft. É uma bosta isso daí, tá? Por quê? Tá vendo ali que eu vou pegar e vou mesclar a célula agora? Eu vou mesclar e vou fazer uma coisa que boa parte das pessoas não fazem, que é ler. A hora que eu coloco para mesclar, o que acontece? Que é acontece ele dá uma mensagem só que a gente quando mexe no, no programa parece só quer é clicar em OK e cancelar a gente pouco liga porque que está escrito aquela bosta e o Excel está falando o seguinte para você a mesclagem de células só preserva o valor da célula superior esquerda e descarta os outros valores criatura então o que, que o Excel está fazendo neste intervalo que você tem aqui ó você tem cinco diferentes valores né na verdade são os mesmos valores só que estão em células diferentes à medida que você coloca para mesclar ele vai manter apenas Apenas o valor da célula superior à esquerda. É que aqui só tem uma coluna, mas ele vai manter sempre esse daqui. Então note agora aí. Então se você está bocejando, dormindo, espera um pouquinho. Eu vou dar o ok aqui para você ver o que, que vai acontecer. Presta atenção no meu 5.168. Eu vou dar o ok, olha o que, que vai acontecer. Ele vira 1.392. Por quê? Porque ele apagou o conteúdo relativo e manteve apenas o superior esquerdo como sendo o valor da célula. Ou seja, cagou na sua conta. Ficou mais bonito? Ficou, com certeza ficou mais bonito. Só que isso aí não serve pra bosta nenhuma, porque toda a sua análise ela tá errada. Então aí tá um exemplo clássico, né, de como a gente deve evitar... A questão da mesclagem das células, beleza? Pois bem, botão, o vídeo chama alternativas para não mesclar células. O que, que eu devo fazer? Agora é que entra uma ferramenta e a gambiarra master. Então vamos lá, Ju. A primeira coisa que nós vamos fazer, ó, eu vou desmesclar esta bosta aqui em cima, tá vendo? Então, página inicial e eu vou desmesclar, ok? Quando você precisar, no sentido horizontal, no sentido horizontal centralizar uma seleção, evite mesclar. Eu esqueci de falar também que mesclar fode o filtro, mas tudo bem. Evite mesclar, você deve centralizar a seleção. Centralizar a seleção o que, que é? É você pegar as três células aqui, selecionar, vir em página inicial e centralizar? Não! Esta função de alinhamento, você vai estar alinhando, centralizando o conteúdo no meio da célula. Ele não vai pegar e extrapolar isso para os outros, outros intervalos. Então o que, que você tem que fazer? Você vai clicar com a sua patinha com o botão direito e vai em formatar células. Está vendo aqui? Pois bem, abriu esse negócio aqui. A gente já trabalhou com várias coisas aqui. Vai ter um negócio que se chama alinhamento, tá vendo? E aqui no alinhamento, em que sentido nós estamos aqui, Juliana? horizontal. Vamos lembrar do horizonte. Você vê o Sol no horizonte, por isso que é horizontal. Então, o alinhamento horizontal vai ter o geral, vai ter todos aqueles outros que tinham Ali em cima no alinhamento. E tem um bem legal aqui que se chama ó, centralizar seleção. Tá vendo aqui? A hora que você clica em centralizar seleção e dá um OK. Olha lá que maravilha, Ju. Ele aparentemente mesclou. Aparentemente mesclou as suas células e centralizou isso. Por que aparentemente ele centralizou e não mesclou? Note que as células, ao contrário do mesclar, ó, elas continuam independentes aqui em cima. Se isso aqui tivesse mesclado, ia, pum, ia selecionar um único bloco. Inclusive, se eu vir aqui e digitar vendas, note que a seleção ela automaticamente se reposiciona aí no intervalo, facilitando muito a questão da disposição das formas, beleza? Então esta foi a primeira dica como é que a gente faz aí para centralizar a seleção em vez de mesclar. O operacionalmente numa base de dados é bem melhor. Eu, se fosse montar uma base de dados, eu ia repetir o título em todo mundo. Mas, se você preferir por alguma razão, em vez de mesclar, utilize esse recurso. Vou apagar essa porra aqui. Beleza? Pois bem. Bom, aqui no açougue é a mesma coisa então, né, botão? Eu vou apagar aqui, ó. Vou deixar esses açougues e vou fazer o seguinte, ó, botão direito, formatar células. O que, que mudou? Mudou que agora eu não estou mais no sentido horizontal. Eu estou no sentido vertical. Lembra da coluna vertical. A gente dá essas dicas tontas, mas é para lembrar mesmo. Coluna vertical, formatar células. E se você abrir aqui novamente as opções de alinhamento de texto, nós vamos entrar aqui no justificar, note que nós não temos o como é que chama essa bosta? Centralizar seleção, tá vendo? E se você tentar, eu não vou tentar aqui porque eu sei que não vai dar certo, nenhum deles vai centralizar essa seleção no meio. Basicamente, o que nós temos aqui são as mesmas opções que nós temos no página inicial. Aí, Botão, mas por que, que o Excel justifica na horizontal, né? Daquele jeito lá, legal, e não na vertical? Eu não sei, você precisa perguntar para o Bill Gates. É, eu não sei porque não vai. Por mim, podia ter, mas não tem o que fazer. Então, beleza, não dá para você ir pelas opções de alinhamento, é, fazer essa centralização. Aí é que entra, meu Jesus do céu, a famosa gambiarra do Excel. Presta atenção no que, que você vai fazer, meu querido. Você não vai necessariamente mesclar estas células aqui, mas você vai mesclar uma célula equivalente que representa o mesmo conjunto de dados. Então você está vendo, João? Que aqui estava daqui aqui e agora eu vou pegar daqui aqui. Mescle um intervalo paralelo equivalente ao que você estava. Vou vir aqui e vou mesclar, beleza? Então aqui como tinha um pequeno câncer, um pecadinho, então tá aqui, o que, que você vai fazer com esse intervalo mescado? mesclado, Jesus, olha a gambiarra, página inicial, tá vendo aqui o pincel de formatação, você vai pegar, então com isso aqui selecionado, ó, página inicial, você vai pegar o pincel de formatação e vai voltar lá e vai clicar aqui em cima, olha lá que maravilha, ele permitiu que você... Agregasse isso como se fosse uma mesclagem Só que aí é um pouco diferente Se realmente tivesse dado o pau Você concorda comigo que o 5168 ia virar um 392? E ele preservou, ó ou seja, a partir do momento que você faz esse pincel de formatação ó, você faz o pincel de formatação ele não apaga as informações que estão atrás, ele simplesmente coloca como se fosse uma máscara em cima o porquê disso eu não sei não me enche o saco nos comentários perguntando que eu não sei, e eu vou provar também o porquê que ele não apaga as informações ó. se eu falar que esta célula aqui é igual a célula, aí ó, já deu cagada A6, que vai estar tá atrás ali ó, vai dar solg, então na verdade ele não apagou as informações que estão estava atrás, ele simplesmente sobrepõe uma máscara, é uma bosta, é uma bosta, mas se você precisar usar é melhor do que mesclar as células, beleza Ju? Ah, eu preciso manter isso aqui mesclado aqui? Não, você pode vir aqui ó, apagar que não vai dar nada não, depois que você já usou ela, você pode descartar, ok? Então o vídeo de hoje foi isso né, em que nós mostramos algumas alternativas, um pouco menos traumáticas do ponto de vista operacional, que você pode utilizar como recurso, como alternativa para não mesclar células. Células. A minha sugestão, como sempre, é nunca mescle e nem faça essas gambiarras. Deixe para fazer isso daqui simplesmente na parte de exibição dos resultados que é do dashboard. Na parte de organização da base de dados, que é o coração da planilha, faça aquelas repetições que a gente fez, que é o jeito mais seguro e operacionalmente mais correto. Beleza? Então é isso aí. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal. Tem esta este sino aí, que se você ativar toda semana, você vai receber quando a gente coloca vídeo novo. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima semana e um beijo pra todo mundo.